Então gente, vocês gostariam de aprender como fazer uma maquiagem com vidros no seu rosto Utilizando uma capa que você vê super fácil de encontrar por aí E aí pessoal do outro lado, tudo beleza? Eu sou Otávio Seja e vocês estão aqui no Leite com Biscoito Hoje eu trouxe uma amiga minha Uma amiga de muito tempo, que tem um canal também Ela tem um canal muito bacana e ela vai falar disso pra vocês. Mas antes, eu decidi fazer uma maquiagem que não é muito difícil, era uma coisa que eu queria fazer há algum tempo, então a minha amiga foi super cobaia dessa maquiagem, porque eu não tinha feito mim ainda. Como vocês já devem saber, antes de eu passar maquiagens pra vocês eu costumo fazer alguns testes antes, porque o meu rosto ele é meio redondo, então é complicado fazer algumas coisas. Então eu decidi fazer nela e fazer uma coisa diferente pra vocês. Eu espero que vocês gostem e vamos falar um pouco sobre o canal que mundo. Bom pessoal, convidar vocês aí a conhecer o canal que mundo. A ideia exatamente essa. É ajudar as pessoas a criarem seu mundo, desde personalizar as suas coisas, animar seu dia a dia com os, as indicações de animes, filmes legais, jogos e também ela tem dicas muito interessantes de como você se organizar. <risos> eu sou uma pessoa muito desorganizada, então tem umas dicas muito legais, como que é o nome, quadro de visualização, quadro de... Metas, metas. Alguém aí atrás sofrou? Obrigado! Gente, meu, tá Deus meu Deus! é mágico gente! Eu falei pra vocês que eu não gravo sozinho, assim, que eu já vou é dar um 260. Tá pessoas aqui atrás, então, então eu acho que a gente pode entrar no que agora, gente. É Bora lá! <risos> pra começar, eu uso aquela massa pra ferimento da slug mesmo, pra fazer essa parte lateral do rosto. Eu vou colocando os pedacinhos de capinha de CD quebrados em lugares aleatórios Com látex ou cola branca, eu vou passando por toda essa parte da massa Pra fixar e não soltar o acrílico nem a massa do rosto Com o um pincel mais fofo, eu vou usando uma sombra marrom mais opaca Pra criar uma profundidade, como se fosse um relevo <risos> Para ficar ainda mais realista, eu uso uma sombra avermelhada em alguns lugares aleatórios das cavidades para parecer que há é alguma inflamação ou uma irritação na pele. Com uma tinta preta, eu começo a colocar os relevos mais fundos dos buracos aonde o vidro está. Coloco sangue falso também em cima da parte preta para continuar essa impressão de realidade. de bombril ou uma espuma de relevo, eu crio arranhões. Usando um pincel mais fofo, eu espalho um pouco mais o sangue entre a massa que foi colocada e nas cavidades de onde o vidro está fixado. Com um pincel de cerdas duras, eu vou respingando e criando certos relevos como se o sangue tivesse escorrido e respingado no rosto. Pra finalizar, o segredo é você passar Um pouco de sangue nos pedaços de acrílico Pra parecer mais real É isso aí pessoal, eu espero que vocês tenham gostado Da maquiagem, não foi uma coisa Muito complicada de ser feita O segredo maior é você ter O... coisa de pôr de CD Isso! <risos> CD é uma coisa bem mais fácil de você fazer a maquiagem Mas pode ser substituído por qualquer plástico Que pareça vida E aí, Mônica, o que você acha com maquiagem? Gente, ficou ótima a né, gente Ela assusta muito é, Não foi nada, gente não foi quase nada, tá tudo bonitinho, tá tudo no lugar e é fácil de tirar Eu acho que a maior complicação na hora de você fazer é quebrar o vidrinho, clássico é. Cuidado na hora de vocês quebrarem quando se machucarem eu vou, eu mato O voo é uma turco lado. se você for que queixo tá banado, você só acabar com o atelado A Mônica tava toda bonitinha e quebrando, eu fui quebrar o um negócio até o tempo, assim. É a vida, acontece acho só que... Então pessoas... Eu realmente espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de me seguir no Instagram Não esqueçam de me seguir no Twitter Não esqueçam de curtir a página do canal E principalmente as mídias sociais dela Que eu vou estar colocando aqui embaixo Porque vocês também tem que ir lá no canal dela Então confiram também o vídeo que eu gravei com a Mônica no canal dela E até a próxima Falou!